Olá pessoal, Fábio aqui, canal do lado de cá, com mais um vídeo rapidinho para poder fazer um update aí pra vocês sobre os desdobramentos daquela caravana, daquele vídeo que eu fiz, o meu vídeo passado, sobre a caravana que saiu de Honduras, que entrou na Guatemala, que atravessou aos socos e pontapés a fronteira da Guatemala com o México, e depois continuou em direção à fronteira México-Estados Unidos, e... Pelo que me parece, vão tentar também atravessar os socos e pontapés aí a fronteira México-Estados Unidos. Então eu vim aqui pra fazer um update pra vocês, porque muita coisa aconteceu, tem alguns desdobramentos novos, e como eu percebi que vocês tiveram um interesse muito grande no assunto, eu acho que é tema pra vídeo. Então vamos lá. Aonde que tá a caravana? A caravana hoje tá em Guadalajara. Tá? Eu vou colocar o um mapa aqui pra vocês, pra vocês verem que ela saiu de Honduras, uh, e ela saiu de Honduras e ela foi subindo... Meio ali pelo meio ali foi até a cidade do México e uma coisa interessante aconteceu. Da cidade do México, ao invés deles, deles continuarem ali pelo lado direito, que, dá, que é o ponto mais próximo dos Estados Unidos, né? Uh, que, que, que é o Texas, para a cidade do México, ao invés de eles continuarem naquela direção que eles estavam indo, eles começaram a ir mais a esquerda. Por quê? No vídeo passado eu falei, até uma, uma inscrita minha, que é, também é amiga, ela me mandou uma mensagem sobre isso. Porque no vídeo passado eu falei, eu falei, os Estados Unidos também vai proteger a fronteira da Califórnia. E, e, e as pessoas falaram assim, mas pô, Fábio, mas a Califórnia, não faz sentido, porque é tão longe o México. Mas a Califórnia é um Estado democrata. Então, uh, essencialmente, o, uh, essas pessoas que estão caminhando em direção aos Estados Unidos para pedir exílio político, eles vão, eles têm a tendência de ir mais para o lado da Califórnia porque eles sabem que eles vão conseguir uma, uma benção maior na Califórnia do que eles conseguiriam no Texas. Então, uh, as, as áreas que estão sendo reforçadas pelos Estados Unidos, pelo governo americano, é Texas Arizona e Califórnia então você já vê aí pelo mapa porque o Departamento de Segurança Americana eles têm um mapa da progressão dessa, dessa caravana você vê que eles começam a ir ali na área até uh, numa vertente à direita até a cidade do México e depois da cidade do México eles começam a se mover mais para a esquerda uh, dando indicações que talvez eles comecem a se mover em direção à Califórnia e uma coisa muito interessante que, que aconteceu foi noticiado ontem na verdade aqui nos Estados Unidos é que os primeiros grupos da caravana já chegaram na fronteira americana e só que eles não eles não estão noticiando assim ah, um, um, algumas pessoas da caravana chegaram não o grupo LGBT que mais, que tem várias letras ali, o grupo LGBT já chego, uh, da caravana já chegou na fronteira. E, e, e isso é normal, porque não sei se você se lembra, se você viu uh, o meu vídeo anterior, uh, que eu falei que existia um viés esquerdista, que talvez existe a possibilidade de que George Soros está por trás de tudo isso e tudo mais, uh, eu, eu, eu falei que, que isso uh, possivelmente poderia ser uma tática política de esquerda. E muita gente caiu de pau matando falando assim, ah, Fábio, mas ah, nem tudo é política. Bom, nem tudo é política, com certeza. Porém, porém, uma das táticas que a gente vê muito aqui nos Estados Unidos, e até no Brasil mesmo, ah, da esquerda, que é uma tática marxista que todo mundo conhece, é aquela divide and conquer, que é dividir e conquistar. Então, o que, que acontece? Eles dividem os grupos em grupos pequenos, em grupos bem específicos, que nem nesse caso o LGBT, ou LGBTQ, uh, e, e esses grupos e, e eles conseguem controlar esses grupos de uma maneira um pouco mais fácil para poder conseguir uh, o que eles querem. Então, um, como que tudo isso se aplica aqui, né? Que é um negócio meio estranho. Como, como que tudo isso se aplica? É o seguinte: se os Estados Unidos, que nem o grupo LGBT, Chegou, se todo mundo caminhasse junto, se toda essa marcha, se toda essa, essa caravana caminhasse junto e chegasse na fronteira e os Estados Unidos proibissem essas pessoas de entrar, seria os Estados Unidos pro, protegendo a sua fronteira, como é de direito dele. Porém, agora, como chegou o grupo LGBT? E eles tentam entrar e os Estados Unidos proíbe, Não é mais os Estados Unidos protegendo as suas fronteiras contra os contra os imigrantes da caravana, não. É os Estados Unidos que, tá, que não está aceitando os LGBTs. Dá para criar uma, uma, uma agenda política total em volta disso. E dali um pouquinho vai chegar outros grupos, vai chegar um grupo religioso, vai chegar um grupo social, talvez uh, esse grupo, o, o grupo, a caravana maior, se disperse em grupos de negros, em grupos de, de xiitas, sunitas, e isso e aquilo, e judeus, muçulmanos, e vão chegar em grupos. Por quê? Porque cada vez que os Estados Unidos proibirem a entrada desses grupos, não é os Estados Unidos protegendo as fronteiras, mas é os Estados Unidos indo contra esses grupos. Então acaba criando um viés político uh, nessa, uh, que, que vai muito além de se proteger. Agora eles estão colocando uh, os Estados Unidos frente a frente com cada grupo. E, e, e isso é uma tática muito muito usada aqui, muito usada no Brasil. Ah, sempre que, que tem protestos contra o governo, geralmente não são o, o, um protesto da população inteira junta, é o protesto LGBT contra o governo, é o protesto dos negros contra o governo, é o protesto dos católicos, é o protesto dos evangélicos. E fica muito mais fácil colocar o governo contra um grupo do que o governo contra a população. Né? Então... E é lógico né, que é muito mais fácil criar compaixão em outras pessoas quando o problema é apresentado dessa maneira. Mas vamos continuar para não ficar muito longo esse vídeo. Mas daí você pode me perguntar, mas, Fábio, qual, qual é o motivo de um grupo LGBT? se formar para poder ir para a Califórnia para poder pedir o exílio político porque não sei se você sabe mas existe uma lei aqui nos Estados Unidos que dá exílio político para homossexuais então eu conheço pessoas que se mudaram para a Califórnia por causa disso eles não exatamente por causa disso mas eles moravam em um país aqui da Costa Leste um país um estado aqui da Costa Leste e se mudou para a Califórnia e depois que chegou na Califórnia a ah, ele, era homo ele é homossexual, ele pediu exílio político uh, por ser homossexual, ele veio do Brasil. Eu não sei exatamente qual foi o caso dele, mas ele conseguiu, ele já tá com documentação na mão e tudo mais, um pedindo o exílio político por ser homossexual. Então, uh, para eles, para o grupo, é vantagem se apresentar como um grupo, ao invés de se apresentar como o grupo da caravana que saiu de Honduras e isso, aquilo. Não, o grupo que o grupo de homossexuais que está pedindo exílio político. Uh, para eles é um pouquinho mais de vantagem. E qual que é a posição do governo? Qual que é a posição do governo hoje a respeito disso, né? Então o governo mandou. Uh, ele falou que ia mandar até 15 mil tropas, até a data da chegada, que está prevista aí para dentro desses 30 dias. Ele ia mandar até 15 mil tropas. Até agora, eles mandaram 5 mil soldados para a fronteira ali do Arizona, do Texas. E, e o que, que esses soldados estão fazendo? Bom, deixa eu contar uma coisa para vocês. A Newsweek essa semana, eles. Eles publicaram um documento falando que eles tiveram acesso a esse documento top secret, né? esse documento classificado e nesse documento está escrito que esses soldados foram enviados para a fronteira com uh, armamento bélico, com munição, com... com, com vamos colocar com bala, né? Com, com revólver, fuzil e tudo mais. Armamento de guerra. E... Porém, o governo não confirma e nem nega. Ele... Porque geralmente a não ser que seja uma, uma guerra declarada, uma guerra declarada, os soldados americanos, eles não têm o direito de prender ou, ou imobilizar qualquer pessoa na fronteira. Mesmo que eles estejam na fronteira, eles não têm o direito, por lei, eles não têm o direito, a não ser que tenha uma guerra declarada, que seja uma ameaça contra o país, eles não têm o direito de, de engajar o suspeito, vamos colocar assim, né? Então quem que tem o direito? São só os, os oficiais de fronteira. E os oficiais de fronteira, eles, eles que são uh, os que vão prender, eles que são os que vão... Os que vão deportar e tudo mais. Na verdade, os, os soldados americanos, uh, eles só podem, nem andar armado na fronteira, eles estão podendo, eles só podem andar armado para proteger a base onde eles estão uh, que são os policiais do exército, policial da aeronáutica, isso e aquilo mas eles não podem uh, sair daquela área. Armada, não sei que eles sejam oficiais e tudo mais. Então, quem vai estar tá prendendo e deportando, na verdade, se essa lei continuar, se não for uma guerra declarada, isso e aquilo, vai ser os oficiais de imigração. E, e eles estão acostumados. Eles geralmente, acho que no mês de setembro, se eu não me engano, eles prenderam e deportaram praticamente, se eu não me engano, 1.500 pessoas por dia por dia tentando entrar na fronteira dos estados unidos então uh, eu imagino que até o governo vá mandar um reforço de oficiais de imigração para a fronteira de border patrol de patrulha de borda de fronteira para